Então segue exercícios que queimam mais do que caminhada com apenas 12 minutos! Três exercícios simples que queimam mais caminhada em apenas 12 minutos para você eliminar a gordura da barriga depois dos 40 anos. Bora comigo? Vamos! Crucifixo, meus corretores, o que, que eu quero de vocês? Velocidade, hein? Lembrando, velocidade! Ah, mas eu tô frio ainda. Não tem problema não meus corretores. Sem problema não o exercício é simples aqui ó aqui ó vai aquecendo vai acelerando cada vez mais pouco a pouco abre e fecha abre e fecha abre e fecha são três exercícios simples o que, que importa a intensidade é aqui que a gente vai fazer esse é um treino de kit sem impacto fazer em casa 12 minutos vai aquecendo 3 2 1 tempo respira Pega a aguinha. Toma. Inspira. Cinco segundos. Vamos para mais uma. Três, dois, um. Brito de Boa. Só joga o pé para o lado lá. Abrindo. O teu mais rápido possível. Vamos lá. Vai. Cinco segundos. São só quatro desse Tempo. Vira, só mais duas desse. Receber amanhã. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Uma alegria, já pega lá. Já, já cai no treino junto, já cai no treino juntos. São apenas 12 minutos, meus coitados. Prepara. Crucifixo. Sem impacto, sem impacto. Vamos lá. Sabe qual que é a parte mais difícil de emagrecer depois dos 40 anos? É o começar. Vocês tem que saber, meus garantores, fazer exercício faz parte de você se sentir mais jovem, se você ter mais energia, mais disposição. Muita gente comenta, depois dos 40, o problema não é a sua aparência, o problema é que eu não tenho energia pra nada, não tenho vontade de fazer nada, eu não consigo fazer exercício porque não tenho vontade de fazer nada. Esse que é o problema, se o cara esperando essa vontade de chegar, ela não vai chegar nunca. Você tem que começar para aumentar a produção desses hormônios que vai ter que fazer você ter mais energia e disposição. Tempo! Vamos a última... Você tem que começar a treinar, meus corretores, você tem que começar a fazer exercício. Eu falo muito aqui que você não precisa largar a cerveja, você não precisa largar o vinho, não precisa largar o álcool, não precisa largar o doce. Mas se você quer emagrecer, você precisa acelerar o teu metabolismo. Então você não pode, mas você precisa fazer certas coisas para compensar essa parte. Última, porque você com o metabolismo acelerado e queimador, você pode muito mais coisas, você imagina, meus corretores. Vocês podem o mundo, a melhor fase da vida é depois dos 40. Mas você precisa ter energia, ter disposição para fazer isso acontecer precisa levantar do sofá, bora, bora, último desse, já é o último desse, próximo, joelho no calcanhar, vai acelerando, já esquentou aí, vai contando pra mim aí, já esquentou ou não? Lembra depois de treinar e depois comentar aqui como foi o treino. 20 segundos. Próximo. Cotovelo no joelho, tá bom? Esse é o próximo. Vamos lá. Para. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Velocidade aqui. ó! Esse eu é achei um dos mais difíceis, meus queridos. Velocidade. Velocidade. 20 segundos. 10 segundos. Cinco, três, tempo, foi o primeiro de quarto. Uf, quem sentiu o coração acelerar já aí, quem sentiu o coração acelerar, para eu tomar aguinha, aproveita, começar bem amanhã já, vamos! Esse é meu time, foi! Acelera, acelera, acelera, 20 segundos, boa, perna já pesa um pouco, normal, faz cada um no seu ritmo, mas eu não estou aguentando, faz mais lento, faz mais lento, respeita o seu corpo, os nossos princípios, Primeiro de tudo, respeito o corpo. Uh, só mais duas. Desce. Vamos lá. Uf, aproveita para respirar. Respira. Começar bem o dia. Respirando. Vamos lá. Cinco segundos. Para. Foi. Foi. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. 10 uh. uh. uh. uh. seg segundos, 10 segundos. Tempo! Só mais uma dessa! Vamos lá! Respirando. Queima tudo! Respira! Cinco! Quatro! Dois! Última! Acelerando! Vamos! Acelera! A perna péssima, a gente faz o máximo para acelerar! Faz o máximo! 10 segundos! 5! Tempo! 20 segundos, últimos 4 minutos de treino! Pole chinelo sapo agora. Em cima. Abre abaixando. Em cima abre abaixando. Não consigo abaixar muito. Baixe só um pouco. Não consigo abaixar nada. Só passo pro lado. Fechado. Preparar. já coisa começa abaixando um pouquinho. Vai aumentando. Lembra o mais rápido possível. Uf. Quadril reto. Coluna retinha na hora de abaixar. Lá no time você sabe, para aprender a fazer direitinho, tá lá na nossa biblioteca de exercícios. Lá no nosso treino zero. Dez segundos 5, 3. Últimos três minutos de treino. Vamos lá. É isso que faz a diferença: é energia, disposição. É acordar, fazer acontecer, meus corintões. Meu Deus do céu, saúde no quarto do céu, energia no card do céu, disposição no card do céu, vitalidade no card do céu. Dez segundos, Três. Tempo. Só mais duas. Mais duas minutinhos para fechar o dia. começar a semana com o pé direito. Já. Vamos lá. Bora fazer. Comenta debaixo aqui como foi o treino depois. Lembra de comentar, é importante. Se não comentar o treino não funciona. Vamos lá, acho que vai conseguir. Vinte segundos. Tempo! Só mais um, até adiantei. Coração que acelerou, e aí? Última! Pronto pra última! Só 12 minutinhos. Foi! 20 segundos, última. Acelera que é a última. Última. Dez segundos. 5. Três. Dois. Tempo! Excelente, muito bom! E até a próxima.